Olha só, pessoal, que coisa boa. Eu tava vindo para cá, escutei um barulho diferente de um pássaro. Eu peguei ele segundo só, mas dá para colocar para vocês verem. Ele tava falando, do irmão Fernando, que não tinha dele aqui, ele migrou para cá. Eis ali os ninhos do Chechel. Olha lá. Dá para vocês verem daqui, né? E eles e tem bastante ninhos ali pendurados, né? Aquela árvore tem uns 15. Que situação! E tudo por conta da matinha, né? Tudo. Mas perto de gralha. Aquela, aquela aí é o quê? Coqueiro? Macaúba que ele conhece por aqui. Será que aquele coco ali não é de Macaúba que nós estamos vendo ali? Não é, a Macaúba é grande assim. Ah, é diferente? É. Lá foi eu dando meus fora. Mas liga não, gente. Tô aprendendo. E ela é tem espinho demais no caule. Ah, Espinhuda. Então ali o ser humano não vai subir fácil. de um jeito nenhum. Bicho nenhum sobe ali espécie de bicho, nenhum sobe no carro dela. Então, de de eu vou achar em algum lugar para poder é, gravar. Olha lá, o pássaro Xuxel. É isso aí que tá se mexendo ali, gente. Ó, Pena que não tá um sol bonito para mostrar a beleza dele. Mas é aquele ali, ó. E não tinha aqui, né, irmão Fernando? Não, não tinha espaço aqui. Se ele encontrou um lugar ideal para fazer Sim. seus ninhos. Olha o show, olha o show. Olha o show. Oh, coisa linda. Bom, eu tô indo pra lá, mas o meu friendo, ele vai voar. O meu freno aquele é um sabiá, né? Do campo. E é macho, né? Macho. Pela coloração dele. Isso. É, pessoal, tô aprendendo, tá vendo? Bonito, hein? Bonito. Olha lá o canto do outro. Estou gravando mais um baseiro E enquanto eu tô aqui debaixo com o meu Fernando vendo. Já estou baseado. Escuta só esse canto. Esse canto é do pássaro que nós estávamos falando. gente. Vou chegar bem devagarzinho aqui ó, para vocês verem. Tentar ver se eu consigo passar numa uma qualidade que pegue melhor o, o vídeo. Ali são os, os ninhos. Costa bem a imagem. É. Agora sim, agora vocês estão vendo melhor, né? E tem bastante, né? E eles entram por onde, mano? Por cima, será? Entra por cima. Abriu a Bertura por cima. Tem um lá em cima, mas eu não vou conseguir estar em lugar muito escuro. É, consegui soltar só a sombra dele. Já nos viu, já. Bico branco, corpo de cor escura, preta. Ah, irmão Fernando, deve estar tá na época de casalamento mesmo. Deve ser. Renovando os ninhos. Ó, pessoal, é um prazer quando a gente consegue um simples passeio desse. Tivemos o privilégio e ver várias coisas interessantes, eu vou esperar ele fazer mais uma vez aqui ali. Vai lá rapaz, faz, vai. Que coisa mais linda, irmão Fernando Deve ter alguma fêmea aqui por perto, né? Vamos lá garotão. Vai. Pena que não está só hoje, viu, gente? Pena demais, viu? Vai, moço! Olha, chegar uma árvore, faz. Quer ver? Ele é muito bonito, hein? É, rapaz, não tá muito afim de dar um show para nós, não. Tá quer voar. É, o jeito que ele fez lá agora foi. Rapaz, quanto que não vai dar de filhote nisso aqui, hein? Lá no Mato, no Mato Grosso tem um lá que é quase igual, mas não é igual esse. Olha lá o pássaro chegando. Olha lá, entrou. É por cima, tá vendo? É, entrou. Perdi a chance dele entrando. Me pegou de surpresa. Por mais que eu tente melhorar a qualidade da imagem, não fica boa. Por falta de luz. É, tô tentando regular aqui, mas tá complicado. Vou tentar melhorar um pouco mais isso. Mas não dá muito para melhorar não, gente. Fundo claro judia muito, né? Judia. Quanto mais você tenta... Você tenta acertar aqui. Eu acertei um pouco mais. Consegui pegar bem o, o, o ninho agora. da onde entrou aqui. Acho que é um macho que entrou lá, não sei. Mas é muito bonito, né? Faz quantos anos que eles já estão aqui? Faz muitos anos, há bastante tempo. Minha mãe era viva. Minha mãe morreu faz... 2012, faz oito anos. Dez anos mais está aqui. Que coisa, não? E eu vi que aqui, em volta, tem bastante deles voando, porque acabou de sair aquele que subiu na árvore e foi para lá. Ó. Isso. O uh, que, que a luz faz falta, meu Deus? Gente, esse lugar aqui que eu tô mostrando O Fernando falou que ele começa na folha ele vai como se estivesse rasgando a folha Desfiando a folha Vai desfiando, desfiando, desfiando E vai vindo para baixo É onde ele consegue fazer Com que o ninho fique nessa situação aqui ó. Vocês estão vendo aqui Está é, escuro, né? Vou tentar mais uma vez, igual aquela hora eu fiz tá vindo aqui ver se eu consigo melhorar para vocês verem aí agora vocês vão conseguir ver Olha lá consegue deixar daquele jeito ali ó vai descer na folha e logicamente acho que, ah, daquele jeito acho que, acho que eles buscam outro material né não não para se forrar mas a modalidade é só naquela folha ali. só naquelas folhas né Olha lá e faz aquela aquele ninho ali suspenso é bom porque o nenenzinho, quando tiver com sono, já tá no embalo, né? O é, vento bateu já rei, dorme. É uma rede natural, né? É, brincadeira à parte. É simplesmente lindo, né? O vento faz o papel de babá ali. Faz, realmente. Que coisa, né? Teve uma hora que chegou quatro. Parou dois aqui dois aqui para a árvore. E o bom é que vocês não matam, né? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é bom. Um enfeite que a gente tem aqui na piedade. Queira, né? Gente, é o seguinte, eu tô aqui com o irmão Fernando e dizendo para ele o seguinte. A esposa, a esposa, a mãe dele faleceu em 2012, né? 2012, eu acho que foi em 2012 mesmo que eu vim aqui com a Madalena e ela tinha feito doce de figo. Desse pé de figo aqui que eu tô registrando para vocês. Ela fez um doce, gente, pensa num doce de figo, que não ficou melado, mas ficou assim, super saboroso, não ficou enjoativo, quero dizer. E agora ela se foi, Deus a recolheu, e no entanto o pé de figo continua tão firme quanto antes. Aí, ó, dá para vocês verem que o figo tá aqui, ó, um deles, né? E tudo isso fica só na memória da gente agora, né? o irmão Fernando falou uma coisa e ele acertou cada vez que chega um ele faz aquele, aquela dança lá. então ele falou, ó, chegou um e de fato ele fez aquele ali quando chegou um ela voou um, que eu acabei de ver, só que ele voou, ah, chegou outro, chegou outro. Vamos ver agora. Ou passou direto. Uai. Toda a regra tem exceção, irmão. Dessa vez ele não fez. Talvez como chega, que ele faz aqui show talvez não corte Ah, não, fez, que fez, fez, fez. Fez, uhum. fez sim. Aí, irmão isso aí não sabe se é um macho que ele tá quer expulsar com aquilo ou, ou cortejar uma fêmea. Eu acho que deve, deve ser... Deve ser a chamada dança do território, né? Vai sim, então. é, Talvez ele fale assim, peraí, aqui quem manda sou eu, então, né? Pode ser. Né? Olha, chegou outro. Mas Aí, que, que voo ali, bonito. que ele. Gente, mas ele faz um voo forte, um vento que vem rasgando mesmo. Chegou um ali, mas não dá pra ver porque ele parou ali naquele meio. Já tô baseiro, não tem condição de enxergar, não. Tá lá no meio, como ele é escuro. Olha, aquele ali tá no lugar bom de gravar. Ela está em um lugar muito bom. Bico bonito, né? Vamos, vamos, chega mais um aí. Está lá do alto, só olhando. Tem um ali de ponta cabeça, vocês estão vendo? Acabou de chegar. E o outro continua lá em cima. estão com tempo quanto tempo já? Quantos anos já? Um meses, não sei. Ah, eu comprei ela leitoninha pequena e deve estar uns... uns três meses aqui. Qual das duas que é sua? As duas? As duas, é. É, daqui um dia vai dar uma carne na lata de acordo, né? Com certeza. Você sabe que precisa aprender a matar, né? Eu mesmo não mato, não. Não? Quem não, faz isso por você? Um irmão que mata aqui, que é profissional, né? Eu preciso aprender, rapaz. Eu vou ter necessidade. Meu moleque de tem, deu pra aprender. Aí vem, sabe? Passa a passo pra, pra mim. É. E a gente vindo pra cá, ainda mais num lugarzinho igual aqui. Você tem sempre um animalzinho limpo pra você. Esse aí é o caipira, legítimo, né? Isso. Né? Carne no um pó dessa aí é diferenciada. Sem dúvida, hein? É é boa como ele me falou esse aqui é um pé de macaúba eu vou mostrar pra vocês o fruto que eu descobri de onde eu tô aqui, eu vi eles lá eis aí pra quem não conhece essa é a macaúba a madalena gosta muito desse fruto um dia nós estávamos numa escola na zona rural e tinha um pé desse aí irmão arrumamos é uma marretinha e era a época que estava caindo do pé. Sentamos no chão, rapaz do céu, pensa? Castanha? É. E é aqui que eles fazem o ninho. Só que dá a impressão que eles não comem da macaúba, né? Não, não comem. Principalmente é porque a casca é muito dura. É. Então eu tive que quebrar na marreta, é né? Na marreta. Agora eu vou tentar mostrar o espinho. E já vi que o negócio é fake é pra cima. Eu vou pegar um leite pra ver o tamanho dele pra vocês. Olha só. Quem vai querer subir nisso aqui? Nem pensar, né? Nem pensar, meu Deus. Olha. Nem pensar mesmo. É interessante, né? Do lado da Macaúba, eu acho que esse é o gerivá, né? Tem até uma maritaquinha lá em algum lugar. regular lá, Olha aqui. Magulha mesmo, né? Isso aqui não tem nada que aguente isso aqui. Uma Por isso que ninguém mesmo. sobe naquela árvore Coloca na horizontal. Olha gente. Dá uma olhada nisso. Aqui a ponta. Meu Deus do céu. Olha só. não, não sobe, né? Olha só o que, que eu vi aqui. Comendo coquinho, Vou tentar melhorar essa imagem aqui. Opa, deixa eu fazer assim, tentar ajustar aqui, mas é complicado. Sem luz, nada presta, viu. Casalzinho, agora eu tô... foquei mais eles, mas tá complicado, gente. Aqui não vai dar certo, quer ver? Ó? Tá vendo? Escureceu. Ó. Eu vou gravar aqui mais a título de curiosidade. Quando eu conheci o irmão Fernando, que tinha uma casinha. Não sei quantos anos que essa casinha foi feita pelo pai dele. Mas eu lembro muito bem da, da tuia. Não era bem uma tuia, era uma casinha mesmo, né? É casinha de morada mesmo. É uma casinha de morada mesmo. O pai dele caprichou, fez bonitinho. Eu acho que ele tinha um fogão a lenha, será? Aí a barra dele, ó. É, tem jeito. Aí agora, né? Veio a... Faleceu o pai. Depois a mãe. E acabou que ficou aqui a lembrança. O irmão dele tirou, porque não vai utilizar mais. Tava caindo também. Tava caindo é. por conta dos anos, né? Aí o irmão Fernando falou que vai fazer um galinheiro, né, irmão? Eu só faço um galinheiro aqui abaixo e tá pronta, né? É, abaixo tá pronto. Já tá erguei a parede. É. E vamos subir lá agora? Vamos lá. Vamos lá. Filmar a bateria acabando. Na ponta tem mais um e embaixo tem outro. E fica à vontade aqui por perto, né? Bom, só para fechar a gravação que nós estamos fazendo sobre esse pássaro, nós já estamos bem longe daquele lugar onde tem os ninhos deles e aqui tem dois nessa árvore. Aí o irmão falou assim, irmão, eu não sei, posso até estar enganado, mas eles estão aqui por causa desse pé de macaúba. E aí tem um pé de macaúba aqui embaixo. Esse aqui, ó. E além desse pé de macaúba, tem outro ali do lado. Pode ser que estejam já rebeirando para a família continuar fazendo ninho, né, irmão? Com certeza. Estão tá olhando a árvore que vai ser um, um próximo lar para ele, né? É. Porque ela está numa altura boa já. Não sobe nada. A Madalena, nem cobra sobe, sobe para pegar o, o ninho. Os espinhos não deixam. Ele mostrou o tamanho do espinho assim, ó. E ali tem dois, ó. Então tem tudo a ver sim. Tem um ali e tem outro ali no, no, no canto lá. Olha lá. Passou mais. Passou mais dois ali. Passou mais dois ali. eles têm um, um a, o rabo amarelo, né? Voou um. Tem mais um lá em cima. E passaram mais dois aqui. É, agora ficou escondido no ramo do tronco, é difícil ver. Quem? Quem? Quem? Traz ele aqui para mim no telefone. Sim. Tem um coleirinho ali comendo... Hum, aí, Rafael. Você tá onde? Vou até gravar mais. Porque aqui, quanto material tiver pro canal, melhor é. Olha lá, tá lá, ó. E, e não é o primeiro que tá ali, né? Não. Tá lá. Deve estar tá comendo alguma coisa, tá limpando o bico? Vai ser, Chega no outro, né? Bem que você falou que quando chega outro parece que é uma espécie de um exibicionismo, é, né? De algum, tem uma variação, né? É. Que coisa, não? O outro passou? Eu não vi o outro lá? Opa, a direita para cima ali. Opa, deixou o outro aí fora de foco. E, e, e dá a impressão que esses são machos. Esse, esse aí é macho, o outro também, né? Parece que sim. O que você tá fazendo aí, irmã André? Arroz. <risos> Pode sair da varva, minha amiga. Não tem problema. Ai, que delícia, gente. Dá um cheiro tão bom. Vocês estão sentindo aí o cheiro? <risos> um cheiro tão bom. E a Lila já fez um rolinho de tomate cozinhou o tomate, bateu no liquidificador, e vamos ver o que, que tem aqui, curiosa, a água do macarrão. Ah. Olha aqui, ó, fogãozinho a lenha. Coisa mais boa, tá um friozinho, gente, aqui dentro tá uma delícia. Olha a cozinha, Dei a lenha de café, olha aqui a lenha de café... Acabou a colheita, né, irmã? Então, acabou. Mas eu falei que eu tô achando que já, mais esse ano não. Eu ah, que esse ano eu não tava boa pra queimar. Sim, tava verde, é, né? Ela tá verde, não, é, tava verde. Mas cortou ali, mas tá. Opa! Tudo bem? Tudo bom? Oi, irmão. Marcio, você pode colocar, lá dentro? Tá vendo? Uhum. Tudo bom, irmão? Tá tudo bem? Tudo, tudo bem, senhor? Tudo bem. Oi, que engominho de madeira também um de pouquinho queima né Nossa, mas aquele menino de é muito bonito viu todos são bonitos <risos> mas ele tem uma beleza diferente trabalha com esse cabelãozinho parece <risos> cabelinho de índice que tem as pessoas não tem criança com a cara que ele fica sozinho e não brinca igual né não sabe brincar é... sozinho e os outros então, tudo já... crescendo né Deixa ele... Na Ibera, é ele. ele é rapinho agora? é <risos> Cadê o Mãe Fernando? Ele foi trabalhar? Não. O único serviço que está tendo esses dias é... É acabar a versão, né? Tem caixinha. Ah, churro. sim. Mas quando está se molhou. Aí gosta essa chuva que deu, só semana que vem se der solta. Tá? Se Tem. der sol, fim de semana bastante sol, aí dá. Uma Mas essa semana amanhã. parece que vai ser É, tá marcando até amanhã, né? É, né? Não sei se vai... Eu não sei se isso vai bogar, né? Tá, onde tava marcando tanta chuva não choveu. Queimando Deus também, tá né? É. Eu dá certo um pouquinho, né? Às vezes o homem fala, mas.. É. Aqui é as panelas de barro. Eu tenho delas lá, não usei ainda. Quero fazer essa experiência de usar panela de, de barro. Mas é. Eu acho que eu não sei se tem que curando ela. Dá um gostinho diferente. Ah. Essas outras menorzinhas eu já usei, que é menor, não fiquei com tanto medo de usar. Hum. Mas dá um gostinho, sabe, numa sopa de batata, um gostinho diferente, não sei. Gosto de barro, deve é. ser? É, deve ser o um gosto de barro, mas não, parece. não é igual um gosto de um filtro, assim, a barro. É um gostinho. Dá um gostinho diferente. Não sei se é alguma coisa também que eles usam, né? Na, é, algum produto, será? né, dela. É. Hum. Eu quero, queria usar Porque, assim, minha... Não é um barro puro, pura coisa no meio, né? É, porque ele é preto, né? Não, às vezes é isso, eu... então, até. Tis, mas, o negócio, né? É, não é. sei se tem tinta, se... É. ou se é natural, né? Mas aqui, tá, aqui ó, que aqui tá meio quebradinho aqui, ó. Ah, a você... gente vê. Ele não é assado, irmã. Ah, é? Tô é, né? Ser, né? Porque, ó, aqui no meio ele é mais claro. É mais é, claro calor, né? É mais claro. Você ó. sabe o que quebrou as pedaço? Um pedaço de cimento, caiu lá de cima. Você Ai, não sei que quebrou pra tampa inteira. Se dó. Caiu lá de cima. Dó, né? Bom, Deixa eu ver é fritando. Madalena, um pouquinho que merda. Você vai, vai queimando lá o ar, você foi é quando eu tava pôr no arroz. Olha. Eu coloquei arroz e o tava ar não tá no fundo. assim, tem ele. Eu não coloquei muito fogo, senão. Eu tenho um, um codeirancinho daquele, assim igualzinho aqui. isso aqui não é menor. Um. Tem aquela de cima aqui quase no bolso. Eu tenho uma de, de cabo igual essa aqui, sabe? Hum. De cabo aqui e... Então, né? Não, não. Daquela ah, de ferro, só que o é um cabo, cabo comprido cabo. assim, né? Tem um, um cabo é aqui beleza. e, se não me engano, acho que tem aqui. E é dessa antiga, original? Tem é antiga, gostona. Eu é tinha uma, mas é dessas compradas mais recente eu não gostava muito. E de eu elas. tenho a outra é um de curado. ferro que é igual a essa sua, com duas alcinhas. Hum. Acho que o tamanho daquela ali, ó. Aquela um ali menor. É de duas alcinhas. só que a gente quebrou um também. É. Né? É muito bom, deixa Olha os tachão dela lá, ó. Os tachão vai fazer os tamanhos. Eita, não. Quando vai fazer pamonha, eu tenho que pegar ela da minha mãe de 50 litros ainda. Assim, Cuidado aí. hein? o quente, tem... tem... Aí, tá um pouquinho de fogo, ó. Olha, olha o. Tanto que ferveu, né? É, ferve. É... Esse pão, não gosto dessa boca grande dele, é uma beleza. É, né? Isso aqui é o aliado dela. Fazer outro tá. um de comida cedo, assim, que a outra, eu tenho uma mandioquinha cozida aqui. Tem uma da mandioca. Uma feia na mandioca, mas não gostei muito, não, meia amarga. Meia amarga? Pelo amor A qualidade dela, né? qualidade dela é meio amarga. Eu tem umas aqui. Até minha mãe esses fez... Eu tinha uma desse tipo. Você come, você come, não sei não, depois você vai ver. Mas tá ficando finalzinho, você sente o amarguinho dela. Eu tinha uma dessa aí. essa raça, sei lá, que fala. De Ai, mano, não achei, não. Olha, que saiu um pedaço que eu tinha? Amarguinho um bem leve, pouquinho, pouquinho. Aí, esses dias... Eu não é porque eu bem. gosto de coisa amarga. É, mas é bem pouquinho. Aí, eu fui lá, arranquei o pé. Daqui era amarga esses dias. E nunca amarga mais, eu falei isso. Tem época, né? Às vezes tem época. Às vezes é a idade dela. É. Às vezes essa... Pode ser. É mais nove. E aí é mais... É. Vou esperar mais... o arroz cozinhar. O mais depois mais eu mostro pra vocês. Vou matar, a porca, né? Vou matar o arroz e o feijão. Porca. Porca. Ah, ali no forno. É o for... é, porquinho do esquerdo, Tá no esquerda. Vai matar a se mexe o bolo. Tem que Isso delinecer. aqui é pernil, irmã André. É, eu conheci o Frank agora. O Bruno comprou esse dia, tem a café suando. Ah, Só uma delícia, né? O que eu aqui? Mas eu gosto de assar a mão. A mão? A mão. Eu gosto a da mão porque ela não mão. tem gordura. É. Ela fica outra coisa, sabe? Só quando o Fernando foi comprar, não tinha mão. Eu fiz errado. Eu, eu fiz perubli. uma Ele é fibroso demais. Eu não Eu coloco batata do peito. Eu vou, vou tatar. Vou ver. Tá aqui, vai? Eu vou sair. Não Depois você fala. você, você sentar? Sentar ah. Tá correndo? Você é vai é sentar um é tudo sentar juntinho Vamos sentar Eu ah, Eu tá, Eu não, não, não. Gente, é seguinte Tinha um pé de açafrão ali com as folhas assim Aí, onde nós estamos aqui na casa da irmã Ela disse que tem que ser desse jeito aqui, ó por isso que aquele que a Madalena tirou, a Madalena estranhou. Porque o, o pé tem que estar tá assim, ó, morto mesmo, literalmente, ó, sem vida, tá vendo? Aí, ó, olha quanto que deu dessa açafrão Aqui tá belezinha. amarelinho. E acho que também depende do solo, né, Cícero? Ah, depende do solo, com certeza. Agora nós vamos levar, lavar, secar uhum. e depois moer. Uhum. Certo? Vou botar aqui dentro essa colinha. Botou Bota... até uma folha. Sim, é. muito, Pronto aí.